Queridos irmãos e amigos, a primeira pergunta é essa: Tem ovelha aí? Se tem ovelha aí, tem pastor aqui. Eu sou o Pastor Arantes e eu quero convidar você para meditar junto comigo na Palavra de Deus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 Guarde essa palavra no seu coração. Evite o caminho mau e busque a presença do nosso Deus. Tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.